Olá, Marcos Liboni, médico-psiquiatra, aqui no meu canal, no YouTube, no podcast, Spotify, falando sobre uh, dois dramas dentro da psiquiatria, bipolaridade e esquizofrenia. Bom, meus amigos e minhas amigas, seguindo essa linha, falando psicofobia distúrbios, falando sobre as dificuldades com o ver com doença mental falando um pouco sobre a epidemiologia das doenças o quanto elas estão presentes na nossa sociedade é claro que se a gente for pensar né e aí digamos até aquilo que é hollywoodiano né eu vou também dar algumas indicações em termos da filmografia para talvez você que está aí aqui gente não pela amor de deus não é para usar esse canal não é para usar essas informações para achar que você está doente para achar que você está com problema ou para ficar sobretudo apontando o dedo para os outros mas é para você se informar, entendeu? E outra, estou falando em português, estou falando em português brasileiro, para brasileiros e outras pessoas que também atendem português em outros lugares do mundo, para a gente fazer crescer uma rede de conexão de ideias. E informação, estou aqui para isso. A gente fazer informação. Mas trazer informação sobre assuntos que, inclusive, são historicamente extremamente interessantes, para se dizer, e como você vai falar assim, mas como assim o sofrimento da pessoa é interessante? Porque, gente, não tem nada mais instigante a nossa curiosidade, para se dizer, do que a nossa própria natureza. E a nossa própria natureza, em última instância, é que a nossa natureza é psíquica. Que, inclusive, tal qual isso aqui, a nossa impressão digital, é aquilo que cada um de nós tem totalmente diferente. Nós podemos ter várias semelhanças em vários aspectos, em vários costumes e formas de olhar o mundo, mas você que está me vendo aqui, o que você pensa e o que você vive, o conjunto de tudo que você é, só você tem. Entendeu? Ah, bacana isso, né? Ai, Marcos, então eu sou uma pessoa, nossa, triste, sozinha no universo. Não, você é uma pessoa única. Entendeu? Você é uma pessoa que tem uma identidade única. Viu o nome, identidade? Aquele documentozinho. Daqui a pouco vai ficar digital como tudo. Talvez a gente fique totalmente digital, sei lá, né, brincadeiras à parte. A identidade, o nome é curioso, né, porque inclusive foi um psicanalista né, que conviveu junto com Freud lá no Círculo de Viena, o Adolf Adler, que, deu, que, que descreveu o nome desse termo, a, a aquisição né, das características individuais, principalmente na adolescência, que vão dar pra gente um senso de identidade de quem nós somos. Mas, no conjunto da obra, né, desde um vasto complexo que nós estamos tentando pesquisar, isso eu vou falar, eu falei, eu posso ficar cansativo nesse sentido, né, eu falo assim, o Marco só fala nesses termos, é porque a psiquiatria de fato ainda é um universo bastante desconhecido, de certo modo. Né? Mas no desvendar de diversos mecanismos que a gente quer entender de diversas doenças, a gente, vamos dizer assim, abraçou a tarefa de tentar... É, principalmente ajudar uh, as pessoas que convivem com questões muito complexas. E dois grandes casos chefes, para se dizer assim, no cotidiano da saúde mental é a condição de pensamento, esquizofrenia, e a condição de humor, doença afetiva bipolar ou trissona afetiva bipolar. São uh, as duas condições que na realidade têm várias formas de manifestação, algumas coisas bem definidas entre elas, e que distingue as mesmas de outras condições psiquiátricas, não deixando de esquecer de comentar, de mencionar que o nosso diagnóstico é clínico, tá? mas que faz com que cada uma tenha a sua forma de se apresentar, inclusive a esquizofrenia como o grande carro-chefe da saúde mental, principalmente pelo preconceito histórico, pela psicofobia que se tem por uma das manifestações dessa condição, quando a pessoa está em crise, ou o famoso surto, né, que quando o pensamento ele eclode num né, estilhaçamento, para se dizer assim, a pessoa passa a viver né, um estado de absoluto terror ou pavor, muitas vezes, convivendo né, com aquilo que muitas vezes eu levo as pessoas a, a tentar entender o processo, como você pensar no pior, ou lem tentar lembrar do pior pesadelo que você teve, e se imaginar vivendo nele, que são os delírios, que é uma forma... Distorcida, criada patologicamente pela pessoa, no seu cérebro, na sua função mental, e que faz com que a pessoa, de uma hora para outra, ou de forma insidiosa, ela passe a perceber o mundo de uma forma distorcida, convivendo com uma realidade que não é compartilhada pelos demais. Isso traz para ela muitos prejuízos na forma de se relacionar socialmente, na forma de se relacionar consigo mesmo, nos seus projetos, nas suas realizações, na forma de perceber o mundo que pode estar acompanhado ou não de alucinações, que são alterações da forma de da forma não, que são a percepção, melhor dizendo, de estímulos sensoriais na ausência deles, as famosas vozes que as pessoas usam, ou, ouvem, né? Ou às vezes outros estímulos sensoriais. Mas na esquizofrenia é muito comum a pessoa ter alucinações auditivas dos cinco sentidos que nós temos, né? Então, caracteristicamente pode ter esse surto ou surto, né? Que compõe é composto por essas duas condições, junto de outras manifestações do comportamento, atitude, agressividade, alterações de sono, pode eventualmente ter alguma alteração de humor, e cujas condições podem estar presentes em outras doenças, mas não como forma prevalente. Ou seja, isso é uma questão aí mais da, do diagnóstico psiquiátrico, mas a esquizofrenia, quando ela acontece, ela predomina com isso e depois com outras fases. Ao passo que a doença bipolar, o transtorno afetivo bipolar, é um transtorno do humor, que acontece na forma de depressão tristeza, perda do prazer nas atividades, apatia, desesperança, negativismo, uma visão negativa do mundo, alterações de funções é, fisiológicas, principalmente as mais importantes, né, o mais amplas, sono, apetite, desejo sexual, e que faz com que a pessoa se sinta em baixa. E que pode, de alguma forma, também oscilar para cima, porque aí nós estamos falando de dois polos, como se o nosso humor funcionasse numa faixa, eu explico sempre os pacientes aqui no consultório, na universidade, e ele oscila. Não é todo momento que a gente está triste, não é todo momento que a gente está alegre, então o nosso humor ele oscila como uma senoide. O problema é que em situações não explicadas por vivências traumáticas ou por outras situações, uso de drogas, doenças, etc., o humor ele pode passar a faixa da tristeza, e aí tem diversas gradações que ela pode sentir que esse humor está para baixo anormalmente, ou, a, ou em termos de sintomas está trazendo sofrimento, ou ela pode ir para cima, que é uma aceleração do humor, uma aceleração do humor, vivenciado com euforia, com irritação, com nervosismo, com agitação, sono. Né? Então a pessoa fica acelerada, ela fica impulsiva, ela pode perder a noção dos seus atos, pode gastar compulsivamente, pode envolver em situações de risco. Então tem dois polos, depressivo e o maníaco. O nome que nós damos para esse polo de cima é maníaco, então é doença bipolar. As duas condições são muito distintas na apresentação, muitas vezes nem tanto, em fases agudas, às vezes os tratamentos são mais ou menos iguais, dependendo da situação, mas a gente vai ter que falar de tratamento em outros momentos, tá bom? Porque eu vou falar agora, falei, desculpe, sobre a questão diagnóstica, mas para não me alongar muito, vamos ficar sobre essa distinção. E o bom é que sobra, né, vamos dizer assim, uma vontade para a gente pensar um pouco mais sobre isso em outros vídeos. Muito obrigado pela atenção, as inscrições, por favor, vamos fazer isso chegar a mais. Se você principalmente é, trabalha em instituições acadêmicas, ou enfim, quer usar esses vídeos de alguma, forma, de alguma forma pedagógica, pode ficar à vontade e vamos fazer crescer, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo.